Bora lá então, vamos fazer isso aí? Vamos lá, Nora, esquece de... de fazer lá no meio lá, a foto, hein? Nossa, tem um par de caixa lá no meio. Nossa, é da hora dar uma foto. Vamos todo mundo pra foto, não se mata, hein? Beleza. Ok. Ó, oh, o Farley na esquerda e o na, na direita. Nossa. Mano, mó da hora, todo mundo junto. Faz uma linha assim, Faz ó. Tá Faz tipo, uma linha de um Meio que um. Um do lado. E os Dynas tudo do outro aqui, é, assim, fica... ó. É, fica... Quer ver? Isso, eu... a linha. A linha bem aqui, assim, ó. Vem. Aí, boa. Acho que não vai dar, acho que. Porque... Ó, oh, a gente tá ali aí, o Essa linha é torta aí, aí ó. Pelo amor de Deus, calma. Abre mais um pouquinho, nosso aí. Isso, isso, isso. Abre um pouquinho mais, Merlin, você. Desce um pouquinho mais. Isso, desce um pouquinho. Mais um... Aí, aí. Tá bom, acho que tá bom. Oh, ó, vai um pouco aí. pra trás. Pelo Pri... amor de Deus. Priscila, para quieta. <risos> Aí foi. Agora é. Mano, agora vamos, vamos se divertir, mano. Na próxima a gente zoa. Vamos, vamos, vamos. Vaza, vaza, vaza, vaza. Nossa, os caras tá pulando aí. é louco, já morri. Nossa, vai atirando, não. Eu já peguei Ai, caralho. Os barlens estão milhão. Os tá estão milhão. Meu Deus. Meu Deus. Vamos checar, vamos checar. Tá morto, tá, tá morto. morto Ih, morreu outro mano Os caras só, só tem Barney Eu não quero ser o Daino não, o Daino fica o com Barney Ó, logo morri, mano Barlen foda demais, mano Meu Deus Não o Daine contra o Barney não, cara Mano Só nas ult, mano Ai, perdi Muito OP Melly Melly rebola Eu Melly rebola <risos> no x1 X1 é de barra. É é é vai, Rebola. Vai, Merde, é desconto. Só que você ah, não né? tem Leon, ele fica te zoando. Eita. Vai, vai Merde, é se vinga. É. Ele é. falou que você é. não tem Leon, que você é ruim, porque você não tem Leon. Nossa, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. <risos> nossa. Morreu. Nossa, é que dá jogar só de rio, Morreu. Que dá jogar só de é. Morreu. Nossa, nossa senhora. Senhora. mentira, mano. Ai, meu Deus. Essa vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Tá bom, a mano. Se tiver o ele vai morrer. Tá travadão. Não vi nada não vi nada Que porra foi essa, Ai, velho? Ai, cara. É louco, moleque. Mano. Meu barley Ah, meu neto né? travou, desgraça. Vamos <risos> lá, vamos mais uma, então. Vamos mais uma, então. Depois a gente troca o time. Vamos, vale. mais uma. Mais uma, sim, depois a gente troca o né, Barley? caraca, eu logo morreu primeiro. Aí deu bom, agora Eita. não precisa, agora não precisa Nossa, não precisa fazer fileira não, pode já matar. Então pegar a caixa, sem pegar a é, caixa. não pega a caixa, não pega a caixa. Tá ah, bom. Sem pegar. Mas mata só ah, do time. Cadê ah, ah, a, ah, a internet? Ah, a internet é outro. <risos> não, não sem pegar a pra... caixa. Vem, Bruno. Vem cá. Nossa, tá, tá gente, não ah, vai, daqui, vai pro meio? Ah, dá aqui, só isso aí ano. Ô, vai ligar toca, vai ligar, daí não, não. Já dá pra se matar, nem sabia. Tem que matar inimigo, não do mesmo tipo. Você vamos, Bruno, lá, não, vamos, Bruno, não, vamos, Bruno. Aí aí, aí, aí, pega ele, pega ele. Aí. Aí, aí, peguei, peguei, Ai, peguei, peguei. Não nem o que fazer, velho. O Bruno tá com a bomba ali, caralho. Nossa, uh, mano, saladinho. Mano, mano. Vamos pegar a rebola, vamos pegar. É, os caras tá tudo vai bolado Vai tranquilo, então. tranquilo, vai, vai, vai. vai. Os caras tá tudo boladão aí. Eita. Vai rebola, <risos> Vem pra cima. Oh, Adelio, tá. Ó, Adelino, Adelino, Adelino ali, ó, Adelino. Ó a Priscila querendo saber querendo prender a gente. Ah, ele tá passando fome, velho. Sobe, ah, né? mano. Ó, Tudo tá <risos> Ó, um o Opa. Tá opa. Cuidado, cuidado. Oh, ah, meu, meu, mano. Não vai matar do time, não, mano. Ô, Bruno, os caras estão do mesmo time aí, ó. Oh, não, não, tá não, não, não, não. não, não, não. Aí Não não. foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Ô, Master, não é pra atacar a gente. O cara acho que fica desesperado quando vê um personagem do lado e sai matando, tá ligado? Né? Eu acho que vai ganhar, com certeza. <risos> tá não eu e é rebola só? Contra a Rafa? Acho que ganha. Vixe, eu e rebola. Re rebola, essa galera vai morrer pode pegar, de Pode pegar negócio, rebola. Tá eu tô não. pegando os que mata. Os que <risos> mata, pode pegar. Você pode disse nada né? Os que mata pode pegar! é, Priscila! No Meu Deus, sai daqui Priscila! Os que mata pode pegar, pô, não pode pegar os da caixa! Sai, é, Priscila! Ae! Ah, moleque! Ganhei de novo! Ah, Leve. Aê, Leve. Aê. Rebolamento, Meu moleque! Meu Deus do céu, mano! Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai trocar Eu os lados... Dos... Que isso, mano! Dos quem Diner. pegou? Agora quem pegou Dyna vai pegar Barley, quem pegou Barley vai pegar Dyna, beleza? Bora lá então, agora nós hum. estou de Dina, mano. agora eu estou de Dyna, eu vou brincar os começou pulinhos. Agora é só as ah, pulinhas, mano, eu pulo com a minha frigideira. Lá, Para. Então achei Já tá matei aqui. um barley moleque. Já? Aí rebola, isso aí não vale não. Olha aí, tá tudo bom? Oi, Canto, oi. Matei é, dois barley é, Já matei dois barley Os caras tá me cercando aqui, mano. Estou embrasado no Dynamaic. Vamos rapaziada, cadê, cadê vocês, time? Cadê vocês, time? Oh, oh, vai, oh, tô... tá... Vamos, vamos, vamos, barulho, vamos. Os tão usando com as Sim, mano, vamos, vamos, vamos, ferrou, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ferrou. Nossa, que louco, que choveu o Aí sim. Ah, morri, mano. Morri também, mano. Ô, o Merlin matou o Rebola, mano, por quê? Porque já tinha. Já tá dessa vez. Não, não tá não, tem Não tava não, tá Tem um bar, escondido aí, ó. Ei, Merlin. Tem bar nem nada. O Merlin é o cara do Rebola. Ô, lá, você é o pau do Merlin matou o Rebola. Eu vi, eu falei, mano. Todo mundo aí, ó. Falei? Agora se liga, o cara vai comer com farofa. O Merlin quis descontar a raiva de ter perdido aquela partida. É, fui... <risos> Matou ele Aí, antes, Merlin, você vai ganhar o Gilminho. Não, rapaziada, tem Barley. Tem Barley, pô. Tem barley, é, barley. É, pra, é pra atacar o Barley, mano. Primeiro Nossa, Barley, mano. Tranquilo, é pra... Vem tranquilo, é vem tranquilo, na foba não. Ó o Ícaro mandando vir tranquilo ainda, Vem tranquilo, Olha lá, só... Olha só, lá. Na foba não, na foba eu vim, não. Aí é isso, na tá botando não. pressão, lá, ó, ó agora, Ícaro, é... botando pressão nos caras. Vem tranquilo, na foba não, na foba não. não, afoba não. Oh, vai, vai, é. vai, vai, vai, vai, vai, vai, Sai, Nós só o vencedor, oh. moleque. Mabron e Daniel agora. Hein? um tiro de cada pra você aí. Ô, oh, Bruno. Oi. A próxima eu vou matar o Reborn. Ah, de bom, Já vou. Uh, Aê, boa, ganhamos de novo, hein, ganhamos de Pronto, novo. Eu mato vários Barley, aí vem o meu Dynamite o mata... tá Mais uma, mais uma, mais uma então. Delícia. Vamos lá então pra última partida aqui. Barley contra Dyna, Dyna, agora eu sou Dyna, hein. Já vi a, a, a Priscila ali. Vai daqui, Daniel. que isso, agora, que é, porra? Sai daqui. esses Barley aqui, velho, você é louco? Esses cachaceiros aí. Vai morrer. Barley, <risos> <risos> Daniel, meu parceiro. Oh, Vamos, Daniel, só acercar, só cercar, tá cercando. Outro Fire, Barley! Os caras estão usando Outro Fire mesmo, mano. Valeu! <risos> rua meu parceiro! Os caras estão usando o Vem aqui. Sim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Aí, atirou em mim! Peguei o Tupile, hein, moleque! Nossa, não! Ele vai tirar em mim de novo, ó! Oh. Vamos, Daniel! Vai, vamos, vamos Daniel! Mais vamos fechar os caras, vamos fechar os caras, vamos fechar os caras! É. Ai, cara foi mal, foi mal, foi mal. Boa, a molecada! Vamos tem molecada pro ainda, Não é possível. Vamos. Calma, rapaziada, acabou. calma que ainda não acabou. Não, ainda, ainda tem... acabou, não acabou. Tem Tem um Wily? Pois é. Não, vamos ficar, tem. Um... Vamos, procurar, vamos procurar. Um procurar. só. Não, já era. Só tem cinco é Dynamax, moleque. moleque. Mas tem cinco Dynamax? Cinco Dynamax, é moleque. É. Cinco é. Dynamax, mano. Não, tá cinco nada, não morremos. Mano, isso aqui é... Nós somos uma dominação total, né? Mano, eu acho que o Daniel tá meio perdido ali no meio de tudo ali. Essa vocês tá me cercando? ali! Vai merda de babaca! Só tá, pulando ali, mano, que Os caras, vai merda de babaca! O Rebolio, o rebola e o merda, já tô tentando pra ver quem ganha. Vai todo que mundo no não rebola, vai! Sai fora, Ô, sai, fora sai fora! Todo mundo não rebola, Só galera! Só vai em cima dele aí, ó. Mata ele aí. Miga. Caralho! Morri, não, não, não. puta, morri. Ai, morri, mano. Ai, morri, Valeu. mano. O Mabrão me matou, é O Mabrão e o Manny. O ganhou, filha da mãe morri. descobriu. Mane ganhou, safado. Safado. Então é isso, rapaziada. Foi essa zona. A gente vai fazer mais vídeos é um como esses também na live. Estamos ao vivo no Facebook. Valeu, rapaziada, tudo aí que contribuiu. Tamo junto, manos. Tamo Guilherme, por favor. Tamo junto. Então é isso, manos. Até o próximo. Um abraço. Falou.